E o tema que eu quero ministrar ao seu coração hoje é Compromissados para uma grande obra. Compromissados para uma grande obra. Abra a sua Bíblia uh, no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 38. Neemias, capítulo... A palavra do Senhor diz assim. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Senhor, nós te pedimos agora a tua provisão e o teu cuidado, a tua palavra sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que aqui está nesta noite. O Senhor sabe, ó oh Deus, a necessidade que ela tem, que esta pessoa tem de ouvir a tua palavra e aquilo que realmente cabe ao coração desta pessoa. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço agora... Que o Senhor fale poderosamente sobre cada uma, sobre o coração, sobre a sua mente e, acima de tudo, o Senhor clareie a tua vontade, o Teu querer para estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cremos que a fé, ela não é uma um pensamento, não é uma coisa apenas da mente. A fé, ela é muito mais do que um pensamento, do que uma boa vontade. Muita gente, e todo mundo tem fé, eu costumo dizer que até para você não crer em Deus, você precisa ter fé, né? não existe essa coisa de não ter fé, todo mundo tem fé, todo mundo tem que ter alguma crença, nem que seja para dizer que Deus não existe, ele tem que ter crença, porque ele não consegue provar que Deus não existe. Quando você vai conversar com o Mateus, por exemplo, ele diz, ah, então prova que Deus existe, eu posso dizer para ele, então prova que não existe, e ele vai dizer, eu não posso provar. E se você não pode provar, você está apenas afirmando uma teoria E toda teoria nada mais é do que fé né? A teoria é uma crença em cima de algo que você pressupõe que vai dar certo se assim você fizer Mas Deus, ele leva muito a sério a nossa fé A fé para Deus não é apenas um componente intelectual, não é apenas um pensamento positivo A fé para Deus é muito mais do que isso A fé ela é ativa a fé é um passo, a fé é um caminhar, a fé é um compromisso que nós fazemos. E Deus, Ele é um Deus de aliança. Quando a gente canta Deus de aliança, Deus de glória, Deus disso, Deus daquilo, a gente sempre precisa lembrar o que é que está por trás dessa palavra aliança. Aliança é muito mais do que apenas um anel que alguém coloca no dedo. Aliança é um compromisso firmado pelo qual se mantém a palavra, para que aquela palavra funcione, para que aquela palavra produza os efeitos. Então o nosso Deus é um Deus que leva muito a sério o que nós nos comprometemos diante dele. Ele leva tão a sério que, de, que se nós obedecermos aquilo que nós nos comprometemos, ele nos abençoa além daquilo que pedimos ou pensamos. Embora Ele seja um Deus amoroso e paciente, no entanto, Ele também é justo e Ele não se deixa escarnecer. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem na nossa vida. E diz que amanhã nós colheremos o que semeamos desses últimos tempos. Talvez você tenha entrado num momento dessa crise, esses quase cinco meses aí que nós, já passou de cinco meses que nós estamos nessa quarentena, nessa situação, talvez você possa pensar assim, ah, mas está ah, tudo perdido, tudo parado, tudo esquisito, eu vou esperar a crise passar para fazer alguma coisa, se você for esperar a crise passar para fazer alguma coisa, você está perdido, porque a crise, meus irmãos, ela tem oportunidades para a nossa vida, Deus não permite que a gente entre numa crise, para o qual Ele não tenha saída e não tenha soluções, quando Deus levou o povo para o deserto, Ele não levou o povo para o deserto, porque Ele não sabia o que estava fazendo, e aí o povo ficou perdido ali, não o deserto tinha um propósito na vida do povo de Deus, a crise tem um propósito na vida do povo de Deus hoje, e se a gente entende o plano e o propósito de Deus, a nossa vida vai entrar na direção de Deus, a nossa vida vai ser corrigida, consertada na direção de Deus, e nós vamos prosperar no meio da crise, nós vamos prosperar no deserto, nós vamos ser sustentados, abençoados, multiplicados, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, amém queridos? esse Deus é maravilhoso, mas Ele olha para mim e para você, e Ele é um Deus que espera a minha ação, a sua ação, Deus Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer comigo e escolheu fazer com você, e Ele resolveu de que se você não fizer, Ele fica parado esperando você fazer, ou seja, Deus, Ele não passa por cima da minha vontade, Ele não passa por cima da sua vontade, Ele respeita, mas Ele está o tempo todo impulsionando você para ir para frente, para você tomar posse daquilo que Ele tem para a sua vida, para você viver os planos e projetos que Ele tem para você quando o povo de Israel está perdido quando o povo de Israel não tem saída quando o povo de Israel não sabe o que vai ser o amanhã, o Senhor diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós pensamentos de bem, não de mal para vos dar os fim que esperais ou seja, Deus Ele está comprometido comigo e com você até o final desta caminhada, Ele não nos abandona, não nos deixa Ele nos sustenta e Ele diz a sua palavra, ainda que você você passe pela água, ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pelas fornalhas da vida, ainda que você entre em lutas e aflições, eu sou o Senhor que te toma pelas mãos, eu sou o Senhor que te sustenta, aleluias, esse Deus é maravilhoso, mas Deus não pode fazer aquilo que você não quer fazer, Deus não pode operar maravilhas se o seu coração estiver fechado para as maravilhas, Portanto, por mais que Ele nos ame, como parte do seu povo, as suas promessas só podem vir sobre nós, se cumprirmos com a nossa parte de um acordo. Não é porque está escrito na palavra de Deus, que vai acontecer naturalmente. Se está escrito na palavra de Deus, e é uma promessa de Deus, observe se não há condicionantes para que Deus execute aquela promessa. A Bíblia tem 8 mil 810 promessas. Anota aí na sua Bíblia, 8810 promessas. Claro que sem aqui tem até a promessa do diabo na Bíblia, esses 8 8000 aqui, são 8000 promessas. Dessas 8810 promessas, 85% delas é de Deus para o homem. 85%, 7.000 e uns quebrados, são promessas que Deus fez para o homem. E das promessas que Deus fez para o homem, há duas espécies de promessa, as promessas incondicionais, que são aquelas promessas em que Deus promete fazer algo, independentemente da nossa resposta ou da nossa reação. Por exemplo, uma promessa incondicional, dar-vos-ei um novo coração. Deus chega no momento que Ele fala para o povo de Israel, olha eu vou desistir de esperar vocês mudar e eu vou entrar e eu vou dar a vocês um novo coração, e vocês vão ter disponível esse novo coração, ponto. Essa é a promessa de Deus, e Deus no tempo certo disponibilizou para nós, o acesso a esse novo coração. Essa é uma promessa incondicional, por exemplo Jesus diz aos seus discípulos lá em João no capítulo 14, acho que versículo 6, Jesus diz assim, eu voltarei. Jesus não impôs condição para voltar, Jesus não disse, se vocês quiserem, se vocês votarem, se vocês aplaudirem, eu voltarei, não, Jesus diz, eu voltarei, é uma promessa que ele fez, e que ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir as suas palavras, mas, 99% das promessas de Deus para o homem, elas começam com um C, elas começam com um C, se quiserdes e me ouvirdes, quem não sabe o restante da promessa não aproveita a promessa, então você precisa ler as promessas de Deus na Bíblia, e você precisa se apropriar da promessa de Deus para a Bíblia, Mas por quê? Porque se você não toma posse da promessa, a promessa não é sua, ela está apenas na Bíblia ou seja, a palavra tem que deixar de ser rema, ou deixar de ser logos, e passar a ser rema, é aquele momento em que você se apropria daquela promessa, Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para Isaías, a Bíblia não foi escrita para Jeremias, a Bíblia não foi escrita para Davi, ela foi escrita para você viver e desfrutar o plano de Deus agora, amém? Mas você tem que tomar posse da promessa, então a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvir, descobereis o melhor dessa terra, onde é que está escrito isso? Isaías 1,19, é isso? Esse é o versículo preferido do pastor, tá? Se quiserdes e me ouvir, descobereis o melhor dessa terra... Mas há muitos outros princípios Há muitas outras promessas de Deus para a nossa vida E qual é o valor de uma promessa? É quando você se agarra naquela promessa E você fica firme na promessa Porque você sabe que Deus prometeu Ele é fiel, Ele vai cumprir A promessa vai se cumprir E você não vai desistir você não vai entregar os pontos E o Senhor vai cumprir sobre a sua vida Aquilo que Ele prometeu Qual é o nosso problema nessa história? o nosso problema é que nós ficamos imaginando como é que Deus vai responder, nós ficamos imaginando quando é que Deus vai responder, e nós ficamos achando um jeito de apressar o plano de Deus, as besteiras que nós fizemos na nossa vida até hoje, as besteiras que você jovem vai fazer na sua vida até hoje, ou quando, daqui para frente, grande parte das suas besteiras, das nossas besteiras, é porque nós tentamos achar um atalho para a promessa de Deus, é porque nós tentamos dar um jeitinho para a promessa de Deus, nós tentamos apressar o plano de Deus, e por conta disso queridos, o que acontece, é que nós entramos em rolos, em confusões, que nós não deveríamos estar, porque não era o projeto de Deus... Deus nunca promete nada para você para te frustrar, Deus nunca promete nada para você, para aquilo ser um peso, um problema na sua vida, não, tudo que Deus promete na sua vida, é para que você tenha uma vida feliz, abençoada, abundante, transbordante, mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por dias difíceis. Por isso é importante que você acredite, ou seja, que a sua fé seja comprometida. Significa que você tem disposição para ir até as últimas consequências, naquilo que o Senhor requer de você. Tem uma história que eu li alguns anos atrás, dessas histórias que você lê na, na empresa, em qualquer lugar. É a história de quatro pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito, e todo mundo tinha certeza de que alguém faria aquele trabalho. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Então alguém se zangou porque é o trabalho de todo mundo, porque era um trabalho de todo mundo, e todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito, Por que, que eu estou contando essa historinha para você, depois eu mando para vocês, fica tranquilo, porque ilustra bem a realidade de Jerusalém, Jerusalém está com as suas portas destruídas, Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, do jeito que o Nabucodonosor deixou há 70 anos atrás, ficou, as pessoas não tinham ânimo para construir, não tinham ânimo para varrer a casa, para arrumar as coisas, para arrumar a vida. As pessoas se acomodaram. Meu irmão, o ser humano tem uma capacidade terrível de se acomodar com as coisas ruins. A gente pensa que não. A gente pensa que é mais fácil se acomodar com coisas boas, né? Mas não, você também se acomoda com coisa ruim. E se você não se levantar, se você não clamar, você se acomoda no ruim e fica no ruim e passa a sua vida no ruim, Deus tem o melhor para nós irmãos, e nós não podemos nos conformar com aquilo que ainda não está pronto, com aquilo que tem que ser resolvido, quando nós lemos a história de Neemias, nós vamos ver que este homem, ele toma para si um problema, uma dor, que qualquer um podia ter feito, aquelas pessoas que estavam morando em Jerusalém, sendo envergonhadas, poderiam ter feito, mas não fizeram, mas elas clamavam a Deus, e Deus levantou um homem chamado Neemias, e Neemias vai e faz a obra do Senhor, na semana passada eu ministrei ao seu coração, que quando eles leram o livro da lei, eles choraram, eles ficaram prostrados, Neemias disse, não choreis, não lamenteis, porque o Senhor não está olhando para o passado, o Senhor está olhando para a frente, Ele está olhando para o futuro, e o Senhor diz para vocês, se alegrem, participem, celebrem, porque eu sou o Senhor que dá a força, e a minha alegria é a vossa força, Deus diz isso para o povo, aí no capítulo 9, nós vamos ver que o povo vai ter um outro dia, eles voltam no dia seguinte para ter uma outra conversa com Deus, e aí eles rasgam o coração, e aí quando você lê todo o capítulo 9, você percebe as lutas, os erros, as falhas, eles se arrependendo do pecado, eles falando daquilo que Deus fez no passado, e aí você começa a perceber tudo isso... E aí Neemias, depois de toda a confissão do povo, Neemias diz assim, muito bonito, tudo o que vocês fizeram, só que é o seguinte, não vai ficar só no discurso, não vai ficar só na conversa, nós vamos fazer aqui um acordo, nós vamos fazer aqui um trato, nós vamos fazer aqui uma aliança, e meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus vê um homem e uma mulher aliançados, em cima de um plano e de um propósito, Deus respeita aquela aliança, Deus abençoa aquela aliança, a palavra do Senhor diz que quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, segundo a vontade do Senhor Ele fará, não é isso que está escrito na Bíblia? Se nós se dois ou mais concordarem Ele faz, aliança é isso, é quando o nosso coração está unido, no, no mesmo propósito, na mesma direção, então a nossa oração é uma oração de concordância, e a oração de concordância destrava portas, oração de concordância destrava as portas, por isso nós ensinamos o marido e a esposa, né, a, a, o, a, o casal, orarem juntos, eu sei que é meio esquisito de vez em quando isso, mas orem juntos, por quê? Porque a oração da concordância tem um grande efeito, mas o que, que nós podemos tirar de lição, desse capítulo 9 de Nemias, e a primeira lição que a gente vai tirar, é que os líderes devem dar exemplo, os líderes devem dar exemplo, quando o exemplo vem de cima, o povo tem maior facilidade em seguir. O voto que o povo fez, teve a iniciativa dos líderes. Começou no governador, nos sacerdotes, levitas e nas autoridades. A liderança política e espiritual está na vanguarda. Em destaque, a nossa aliança com o Senhor. Os líderes estão à frente e são exemplo e modelo para o povo. Tá bem, queridos? Nós que estamos à frente somos modelo para o povo, e as pessoas precisam olhar para nós e ver Deus operando, Deus agindo sim, porque nós estamos aqui para ser abençoadores da sua vida, Neemias que era o governador de Judá naquela época, ele dá um passo à frente e oferece exemplo para que os demais o sigam, Seguem-se então os sacerdotes, os levitas, os chefes de família e finalmente o resto do povo Homens, mulheres e crianças assumiram o um compromisso de andarem com Deus e de obedecerem a sua palavra Meu irmão, Deus honra a resolução de um homem Não está aqui, depois eu posso mandar a história para você George Miller, o senhor colocou no coração dele de abrir um orfanato e ele disse, Senhor eu não tenho um centavo, eu não tenho recurso, como é que eu vou abrir um orfanato, como é que eu vou abrigar crianças, mas ele fez um compromisso com o Senhor, e esse compromisso com o Senhor ele levou a cabo durante mais de 60 anos, e todos os dias Deus fez milagres, supriu aquele orfanato, de forma miraculosa, não houve nenhum dia que aquele lugar não foi suprido, porque a mão do Senhor estava sobre a vida daquele homem, porque ele fez um compromisso com Deus, ele fez um propósito com Deus, e Deus leva muito a sério os nossos propósitos, por isso que a gente não pode irmãos, ser, a gente não pode fazer voto de tolo, né? a gente não pode fazer voto de tolo, a Bíblia diz, aquilo que votares, pague, pague ao Senhor, não é financeiro não, é compromisso de coração, é alma, nós não temos o direito de voltar atrás, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele se compromete conosco, então quando nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, nós entregamos para não tomar de volta, quando nós entregamos a nossa, a nossa orientação, a nossa mente, quando nós entregamos os nossos recursos financeiros, é para não tomar de volta, porque Deus honra a nossa vida você também pode ler sobre Jonathan Edwards, que aos 20 anos de idade fez 70 resoluções, e aí cada dia ele citava as resoluções para ele mesmo, eu vou, não vou ser assim, eu vou ser desse jeito, o Senhor vai me dar graça, e aí ao longo da sua vida ele viu cumprido tudo aquilo que ele tinha se compromissado com o Senhor, Deus ama quando a gente faz voto com Ele, viu meu irmão, Deus ama, faça um voto com o Senhor, porque você vê como Deus honra de uma forma especial os nossos votos, para entender como é que funcionam os votos, depois você vai ler lá em números no capítulo 30, no versículo lá, tem todo lá, explica o que é o voto do homem e o voto da mulher, tá bom? Então a mulher tem, uma, tem uma, um desconto ali na hora do voto, tá certo? Mas o homem não tem desconto não, o homem se votar e não souber o que está fazendo, em vez de ser benção, vai ser maldição para ele, tá bom? Então nunca vote sem saber o que você está votando, nunca se comprometa com Deus sem saber o que você está se comprometendo. Mas o que acontece, irmãos, é que grandes avivamentos surgiram quando o povo entrou em aliança com Deus. Então o que é que Nemias está fazendo aqui? Nemias está firmando uma aliança com o povo de novo. Nemias está dizendo assim: vocês querem voltar a viver o passado? Vocês querem voltar a viver as mesmas coisas que vocês viveram lá atrás? vocês querem passar pelas mesmas humilhações, pelas mesmas vergonhas, vocês querem voltar de volta lá para o atrasado da vida de vocês, Neemias diz, não, o Senhor está nos dando um novo tempo, uma nova direção, um novo momento, e nós vamos juntos para aquele momento, mas aí ele diz, vocês querem ir também, então vamos fazer um acordo aqui, por que que Neemias nos está falando isso hoje irmãos? Porque nós vivemos hoje uma espiritualidade que ela é centrada no homem e não em Deus, nós vivemos uma espiritualidade que é para mim, é para o Senhor me satisfazer, mas não é para eu satisfazer o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus, buscá-lo por, por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Quantas pessoas estão procurando apenas o que o Senhor quer lhes dar? Quando na verdade Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, por aquilo que Ele é como Senhor e Salvador e este acordo que Neemias propõe, depois você lê o capítulo 9, ele tinha quatro partes importantes, a primeira parte do acordo era submissão à palavra de Deus… Submissão à palavra de Deus, eu resolvo cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é palavras escritas por um homem qualquer, é a palavra escrita pelo Deus Todo-Poderoso, através de homens, para abençoar a minha e a sua vida. Então, se está escrito na palavra, é para a minha vida, é para que eu pratique, é para que eu viva e desfrute das bênçãos da palavra de Deus em nome de Jesus. O segundo segunda parte desse pacto, era naquele caso o fim dos casamentos mistos, Deus tinha falado para o povo de Israel, que não era ter para ter casamentos mistos, mas eles tiveram, e aí eles fizeram um acordo aqui e acertaram isso, a partir de hoje não vai ter mais isso, o homem teve que despedir a outra mulher que tinha em casa, e teve que acertar a casa, e teve que arrumar a casa, sabe o que significa para nós casamento misto hoje? Casamento misto hoje para nós tem a ver com santidade, tem a ver com a gente não viver uma mente, um coração que vive sem muita dúvida, tem a ver com a nossa capacidade de sermos pessoas que confiamos em Deus, ainda que muitas vezes a gente tenha boas oportunidades, a gente não se coloca em julgo desigual, porque o um julgo desigual é um peso terrível sobre a nossa vida e custa muito caro para nós custa muito caro, então não se coloque sob julgo desigual, Deus deseja que o seu povo seja exclusivo dele, e que qualquer união, sociedade ou parceria, esteja debaixo da sua soberana vontade, quantas histórias de irmãos que nós conhecemos, que fizeram amizades, parcerias com pessoas, até pareciam muito crentes, e depois tiveram grandes prejuízos, Por que isso? porque não consultaram ao Senhor, não pediram direção para o Senhor, então nós precisamos entender o valor da santidade, nós somente devemos ter comunhão com aqueles que levam Deus a sério, você quer fazer sociedade com alguém para você ficar rico, é uma proposta boa, maravilhosa, você pode fazer, mas você precisa primeiro perguntar se é a vontade de Deus, e depois você precisa olhar para aquela vida daquela pessoa, se aquela pessoa teme a Deus, se ela realmente leva a Deus a sério, porque se ela não leva Deus a sério, aquilo que ela faz de errado vai vir na sua conta, porque você é sócio dela. Quando você se associa com alguém, você se associa com as coisas boas e as coisas ruins daquela pessoa. Você não casa só com a mulher perfeita ou o homem perfeito, você casa com a mulher imperfeita e o homem imperfeito também. E vai ter que morar com ele o resto da vida a gente precisa entender este princípio, porque não pode haver comunhão onde não há verdade, aliás gostei do que os jovens colocaram ontem lá no, hoje pela manhã na escola bíblica né, cada um de vocês teve que fazer uma, um descritivo do perfil, e eu vi que a maioria dos jovens adolescentes colocou a questão da verdade e da mentira, de uma forma muito clara ali, legal, legal, é maravilha isso, é bênção, porque esses são valores que a gente não pode abrir mão, são valores que ainda que seja, ah pastor, mas eu vou perder a oportunidade da vida, meu irmão, a oportunidade da tua vida não está no teu patrão, a oportunidade da tua vida não está no teu vizinho, a oportunidade da tua vida não está na proposta que você possa receber, a oportunidade da tua vida está em servir e obedecer ao Senhor, aleluias, glória a Deus, a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e que estamos no mundo, mas não somos do mundo, por isso nós somos contra essa ideia de ecumenismo, a gente pode até ir lá, mas comunhão, não, comunhão não, e comunismo para nós é um engano de satanás, é uma questão de fidelidade espiritual, nós temos um Deus, nós somos dele, ele é o nosso Deus, e nós estamos compromissados com ele, amém queridos? Terceira parte desse pacto, aqui no texto, no capítulo 9, você vai encontrar a questão do sábado, nós não somos adventistas, nós não pregamos o sábado, mas lá por trás do sábado há um princípio, qual é o princípio? O dia do Senhor, o dia do Senhor, e naquele caso, aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam desobedecendo o sábado, Deus dizia para eles, olha no sábado vocês não plantem, no sábado vocês não colham, no sábado vocês não vendam no mercado, no sábado vocês vão fazer o seguinte, vocês vão buscar a minha presença, Deus diz, vocês podem trabalhar seis dias da semana, mas tira um dia para mim, você pode correr para onde você quiser, mas tira um dia para mim, tira algumas horas para passar comigo, Deus diz, eu deixo você fazer o que você quiser, mas tira um dia para mim, eu deixo você viver os seus sonhos, aquilo que você quer, eu te, te ajudo nisso, mas tira um dia para mim, e nós irmãos, nessa sociedade pós-moderna, nós estamos negligenciando isso, não tem mais essa história do domingo, ah, eu estou tão cansado, você vem na igreja, a igreja é o único lugar que você vem, senta e fica ouvindo, você não tem, tem nem se não quiser nem falar aleluia, não precisa nem falar, só ouve, só recebe, mas isso tem pra gente tem gente que é difícil até isso é difícil dá uma preguiça de sair da cama ainda mais em Curitiba aqui né aquele imagina cinco horas da tarde não tem mais sol né aquele friozinho batendo você toma um chocolatezinho quente o um cobertorzinho gostoso irmão tem que ser crente para ser crente em Curitiba não é verdade é ou não glória a Deus porque você é crente amém mas não é fácil, não é? Se você parar e pensar, você fica em casa, né? Você não vem. Observância do dia do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Esse dia do Senhor é um dia para descanso, mas também é um dia para cultuá-lo, um dia para que nós possamos nos oferecer ativamente ao Senhor. E a última parte desse acordo que Demias fez no capítulo 9 tinha a ver com o serviço a Deus por meio dos dízimos das ofertas. Você vai ler na história de Demias que por diversas vezes Demias para e corrige a situação. Aí um tempo Neemias vai viajar, o rei chama ele para fazer uma audiência lá em, na Babilônia, lá em Nínive. E Demias vai viajar, e naquele tempo a viagem era a cavalo, né? era, era a pé, a cavalo, do jeito que podia, mas não passava de cavalo. E Demias demora aí cinco meses entre ir e voltar. E quando Nemias volta, está tudo igual que estava antes. Tudo do mesmo jeito os sacerdotes estavam passando fome, reclamando da vida, né, as viúvas não estavam sendo supridas, a casa do Senhor estava lá com um monte de teia de aranha, e Nemias falou, gente, o que está acontecendo? Né, é que nós estávamos esperando você voltar, né, o povo gosta dessas coisas, mas o que é que Nemias nos ensina irmãos? Nos ensina que hoje, a gente tem que aprender a sair dessas coisas que prendem a nossa alma, e tiram o nosso coração daquilo que é o foco do Senhor, eu, a gente tem dito aqui que a crise revela onde está o nosso coração, e revela mesmo. E a gente precisa aprender que o princípio da mordomia é um princípio que Deus não anulou. É um princípio que Deus tem para usar e abençoar a nossa vida. Então o que, que eles fazem de compromisso? Eles dizem, a partir de hoje nós vamos ser, voltar a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós vamos voltar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, por que, que isso é tão importante? Porque quando a casa do Senhor ela fica desassistida, a sociedade toda perde a história de Israel literalmente é isso, eles abandonavam os caminhos do Senhor, deixavam de ofertar, dizimar na obra do Senhor, aí vinha a peste, vinha os inimigos, roubava tudo, tirava tudo, levava tudo, aí quando eles estavam lá no fundo do poço, eles clamavam, Deus levantava um libertador, aí eles começavam a colocar a vida deles em ordem de novo, aí eles iam, avançavam, passavam dez anos, voltavam tudo atrás de novo, nós irmãos, nós não podemos andar para trás, amém queridos? Nós temos que andar para frente, nós temos que alcançar aquilo que Deus tem para nós, então, aprenda esses princípios, o dízimo meu irmão, é a primeira parte, é a primícia daquilo que Deus te dá, não é sobra, não é você pagar as suas contas, e depois você vai ver se sobrar alguma coisa, você dá para a obra de Deus, não o dízimo é a primeira parte, é a primeira conta que você sai da sua conta bancária, você recebeu, você tira primeiro o dízimo ao Senhor, eu vou fazer nessa semana, eu vou lançar para você uma planilha, para abençoar a sua vida, para você aprender a fazer isso de forma correta, meu irmão, há um valor fenomenal quando nós abençoamos a obra de Deus, sendo dizimistas. Mesmo pessoas que não são cristãs, são judeus, mas eles aplicam esses princípios da vida deles, a vida deles é próspera. Por quê? Porque Deus instituiu um jeito de abençoar a nossa vida e a, o jeito de Deus abençoar a nossa vida, é através do nosso dízimo, então quando nós dizimamos 10%, o Senhor está dizendo o seguinte, eu estou comprometido em fazer com que os 90% renda mais do que os 100% que você poderia estar com Ele na mão, você precisa lembrar que só multiplica aquilo que é consagrado ao Senhor, então quando você entrega o seu dízimo, e a gente não faz isso assim jogando lá, um dinheiro qualquer, não é esmola, quando a gente faz isso, nós consagramos, nós dizemos, Senhor, eu estou tirando de algo que o Senhor me deu, e eu quero consagrar ao Senhor, Por quê? Porque ao fazer isso, o Senhor está abençoando a minha renda por inteiro, amém queridos? Somente aquilo que é consagrado ao Senhor, multiplica, se você quer ver o teu recurso multiplicar, consagre a parte do Senhor, e você vai ver isso acontecer na sua vida, em nome de Jesus o dízimo meu irmão, ele precisa também ser dado, no lugar onde você é alimentado espiritualmente, o dízimo você não administra, você não dá aqui, um pouco aqui, um pouco ali, ou você sorteia para qual lugar você dá, você tem que dar o dízimo onde você é alimentado, ou seja, quem é que está te alimentando espiritualmente nesse tempo? se você não tem quem te alimente, é uma história, mas se você tem quem te alimente, quem Deus usa para te dar palavra, para orar por você, é ali naquele lugar que você precisa contribuir e abençoar em nome de Jesus, a sua oferta é além do dízimo, e você faz o que você quiser com ela, mas o seu dízimo é na obra do Senhor, aonde Deus colocou você para ser alimentado. Os dízimos, eles são necessários para a manutenção do ministério pastoral e a igreja tem a estrutura para administrar os dízimos, buscando ampliar a obra. Os nossos dízimos e ofertas precisam ser administrados com transparência. Esse é um outro princípio que nós não abrimos mão aqui na igreja. Os nossos diáconos, os nossos, a nossa equipe do conselho ministerial, todos têm acesso ao sistema com as, com as senhas deles todas e eles têm acesso a hora que eles quiserem nas contas da igreja e ponto final. Não tem essa história de ficar pedindo nada para ninguém. Por quê? Porque tudo tem que ser transparente. Amém, queridos? Nós não estamos lidando com coisas nossas, estamos lidando com coisas santas, coisas do Senhor, e nós precisamos ser transparentes. Agora, todos devem ser dizimistas fiéis da igreja, inclusive os pastores. Inclusive os pastores. E se você quer ser um pastor um dia e você não é fiel no dízimo e na oferta, você já está começando no caminho errado. Porque como é que você vai pedir dízimo e oferta para alguém se você não sabe o que que Deus faz através do dízimo da oferta? Quando eu era funcionário público, eu ganhava bem. Eu nunca tive problema de ficar sem dinheiro. Eu nunca tive problema de esperar a ver a manifestação do poder de Deus para suprir. E aí Deus tirou daquela zona de conforto para levar para o momento de depender dele. E você precisa entender que Deus está testando a nossa fé Quando nós somos convocados a cumprir com os nossos compromissos ao Senhor Então inclusive os pastores precisam ser dizimistas, amém queridos? Amém ou não? Vocês acham que o pastor tem que ser dizimista? Você também, tá bom? Você também Reter o dízimo, além de roubar a Deus, desampara a casa do Senhor E atrai o devorador sobre as suas finanças reter o dízimo, além de roubar a Deus, desampara a sua casa, e atrai o devorador sobre as suas finanças, o diabo fica com autoridade para roubar, para saquear, deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que é de Deus, você não aproveita, não aproveita, você pode fazer o teste, fala o mês que vem, eu não vou dar o dízimo, eu vou ficar com o dízimo em casa, e você vai ver se você vai aproveitar aquele dinheiro, não aproveita, porque o dízimo é do Senhor quer você seja crente, quer você não seja, o dízimo é do Senhor, e se você não levar, o ladrão leva, o ladrão leva a parte dele, ah pastor, mas eu tenho, eu tenho seguro, quanto que é o seguro? Você sabe quanto que é o seguro? 10%, às vezes até um pouco mais, dependendo da taxa do ladrão, é interessante isso, né? Nós precisamos irmãos, entender isso, então, nós não queremos o devorador da nossa casa, nós não queremos o devorador roubando as finanças, nós não queremos o devorador atrapalhando a nossa vida, então nós fazemos isso, nós honramos ao Senhor com os dízimos. Ah, aí a palavra do Senhor continua, e aí vem o compromisso firmado na palavra, não vou entrar muito nesse detalhe, porque já falei a semana passada, e ele termina esse pacto que ele fez com um compromisso firmado no coração. Neemias leva o povo a um entendimento que é muito mais profundo do que apenas um documento assinado por escrito. Neemias leva o povo a um compromisso maior que é de viver aquilo que se prega, que viver aquilo que se crê. Neemias nos ensina que nós precisamos ir além do papel e da tinta, que nós devemos firmar o um acordo com o coração, isto é 100% intencionados em cumprir. Em Provérbios no capítulo 3, no versículo 1, meu irmão, nós somos advertidos a não esquecer da palavra do Senhor e guardá-las no meu coração. Mas a Cassiane tem uma música bonita, né? Ela diz assim: A, a tua palavra guardei, né? Esco, escondi, guardada em meu coração. Cadê, a Giovanni? É isso aí, né, Giovanni? Essa música Cassiane é bonita. A tua palavra escondi, guardei, né? escondida no meu coração. Uma coisa assim esconder aqui tem o sentido de não permitir que a palavra sofra a influência dos valores do mundo por quê? porque do coração procedem as saídas da vida o nosso coração precisa estar 100% alinhado com o Senhor Jesus, amém? se o nosso coração estiver 100% alinhado com o Senhor nós podemos passar por todas e quaisquer crises que vierem a gente pode passar por situações inesperadas porque a gente não sabe o que vem por aí mas o nosso coração estará firme, nós sabemos que o Senhor é fiel, não nos abandona, se a porta se fecha porque outra se abrirá, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos honra e que nos abençoa, por isso irmãos, Deus ele está levantando hoje uma nova igreja, um novo tempo, um povo em que não vai se dobrar mais diante das distorções do passado, nós vivemos um período na igreja brasileira que foi um período marcado, por um crescimento muito grande da igreja, mas pouco aprofundamento nos valores da palavra, na oração e no compromisso com Deus. Essa igreja brasileira, ela está passando pela maior crise que ela já passou nos últimos anos, e a gente está vendo nessa crise muitos escândalos acontecendo, é normal porque quando Deus está passando com a sua luz sobre a igreja, Ele revela aquilo que está errado, aquilo que está no profundo e no escondido, aquilo que está na aparência, o Senhor revela, traz a luz para consertar e corrigir. E eu tenho certeza, meus irmãos, que dessa crise, dessa situação toda, sairá uma igreja totalmente compromissada com o Senhor Jesus. Uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja que a gente deixa de ter aquelas coisas todas, e passa a focar naquilo que é essencial para a nossa vida, uma igreja onde as pessoas vivem o Evangelho de fato, e não apenas de boca, onde as pessoas se comprometem, as pessoas estão se doando, elas estão participando juntas, e aquilo tudo gera algo espontâneo do coração delas, não é para alguém ver, é para o Senhor ver, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por isso eu quero deixar esta palavra ao seu coração nesta noite, para que a gente priorize o que Deus prioriza. Nós estamos, meus irmãos, na última hora da colheita. Nós estamos na última hora deste mundo. A palavra do Senhor diz que para Jesus voltar haveria sinais de rumores de guerra, isso, aquilo, pestes e mais coisas. Jesus está voltando, amados. Tudo aquilo que precisava se cumprir para que Jesus voltasse, já se cumpriu, já aconteceu. Ou será que vai precisar mais coisas ainda? Ou será que vai precisar vir o anticristo? Ou será que vai precisar ter um chacoalhar maior ainda? Se nós não queremos viver o que vive em alguns países, onde as igrejas se tornaram lugares quaisquer, né? como na Suécia, por exemplo, os nossos missionários vieram da Suécia, aí você pega a estatística de igreja na Suécia, fecha uma igreja por mês na Suécia. A esposa do pastor Bertil, ela era pastora de uma igreja, que era quarta, era quatro igrejas formando uma, teve que fechar três igrejas para poder juntar para dar uma, quatro igrejas para dar uma igreja, por quê? Porque as pessoas começam a confiar na, na, na qualidade de vida, na condição de vida, e não pense você também que ao contrário, se fossem as pessoas mais pobres, seria mais fácil, não, não é, não é, porque se fosse assim a África tinha que ser toda do Senhor Jesus, e não é também, então nós precisamos, irmãos, sair de dentro deste lugar, com o nosso coração firme, compromissados em fazer a obra do Senhor. Mas fazer a obra do Senhor não é vir aqui pegar um microfone e cantar, não é vir aqui pegar um microfone e pregar. Fazer a obra do Senhor não é ficar apenas na igreja, contribuir, não, fazer a obra do Senhor é sair e fazer mesmo. Todos os dias, em todo momento, em todo lugar, nós temos a oportunidade de manifestar o poder e a glória de Deus mesmo lá fazendo um exercício, mesmo lá no trabalho fazendo um cálculo, mesmo lá no trabalho entregando um gás, quem sabe a pessoa que o irmão foi lá entregar o gás, ela fala, olha eu estou desacorçoado, eu não sei mais o que fazer da vida, e aí o irmão como um servo de Deus vai falar o quê? Está tá aqui, ó, eu tenho uma, uma bala para a irmã se matar, eu tenho um veneno aqui para a irmã se matar, vai falar isso? Não... Ele pode naquele momento dizer, não, mas eu creio em nome de Jesus que essa realidade vai mudar. Ele pode fazer uma oração ali, Senhor, muda a realidade desta casa, a realidade desta irmã, em nome de Jesus. E Ele pode fazer isso e faz. E quando faz, sabe o que acontece? Deus entra em ação, Deus opera o milagre, Deus abre as portas e as coisas mudam. Amém, queridos? Nós vamos ser boca que proclama o poder de Deus, amém? nós vamos ser pessoas que vão proclamar, por onde nós passarmos em todo tempo, em todo lugar, que Jesus Cristo é o único, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o que muda, o que transforma, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e as pessoas vão crer, porque elas vão olhar para a nossa vida, elas vão ver que a nossa vida está alinhada com aquilo que está escrito na palavra de Deus, e elas vão crer, e elas buscarão a graça de Deus, o amor de Deus, elas serão impactadas através da mim e da sua vida, e muitas se converterão ao Senhor, em nome de Jesus. Um amigo meu escreveu um livro, o Espírito Santo quer ir embora, e agora? E agora? O Espírito Santo está desejoso de terminar a obra, mas nós estamos vivendo bem, e a gente fica pensando, Senhor... Eu vou morrer. <risos> Quantos de vocês têm esse sentimento? Senhor, eu vou morrer. Agora que a vida está boa, Senhor. Agora que eu consegui comprar o carro, o apartamento, que eu comprei isso, que eu tenho aquilo, agora que eu estou fluindo nisso, agora eu vai, vai morrer, Senhor. Ah, nós vamos morrer. Elas vão morrer. Isso é uma boa notícia, amém, queridos? Nós vamos morrer para este mundo que é fadado ao finito, e vamos para a glória do Senhor, para toda a eternidade, desfrutar daquilo que Ele tem de melhor mas até lá, sejam alguém que Deus usa poderosamente, desfrute e não viva é, só por viver não, desfrute do que Deus tem de melhor, se aproveite daquilo que Deus tem para abençoar a sua vida, porque Deus ele cuida de nós de uma forma especial, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor? Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nesta noite, neste momento, porque nós... Sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas eu e você precisamos sair daqui hoje, compromissados do nosso coração. Amém? Faça um compromisso com o Senhor na hora do cântico, na hora do louvor, neste momento. Diga Senhor, meses atrás eu tomei uma decisão e agora eu quero confirmar. Deus já falou com você no tempo passado. Você sabe o que ele te pediu, mas você diz: Senhor, eu não tive coragem de fazer a minha parte, Senhor. Eu falei que eu ia fazer, mas não tive coragem, Senhor. E nós vamos orar, e o Senhor vai dar coragem para você, porque Ele sabe que nós temos falhas, Ele sabe que o nosso coração manqueja, Ele sabe que nós muitas vezes voltamos atrás daquilo que nós falamos mas Deus não está preocupado com o que foi, Deus está fazendo algo novo na sua vida, e é isso que importa em nome de Jesus.